Olá! Para gerar o livro final, basta clicar em Download e Pub File e clicar em OK. E pronto! O livro foi baixado em seu computador. Bom, é isso e obrigado!